aqui no aeroporto. Sim. Perfeito. É, é bom, é, o aeroporto de Macaiojo está sendo entregue né, com a pista devidamente recuperada, além do terminal de passageiros. Nós recuperamos também através da, da infraero. Houve a recuperação completa alto, ah, é, houve a recuperação completa da, da, da pista de, de pouso e decolagem. E isso vai permitir a retomada dos voos aqui para Macaé. O que aconteceu no passado é que o, o pavimento da pista ele estava se degradando pelas intempéries, pela, pela questão do, do, do, da vida útil do pavimento. Então houve toda a reconstrução desse pavimento, inclusive mexendo em camadas inferiores de leite, subleito, sub etc. Com isso, isso vai permitir a retomada de voos. A aeronave de referência agora para esse aeroporto volta seu até R-72, é fato que o aeroporto pode receber, eventualmente, até aeronaves de maior porte, mas nós estamos trabalhando com aeronave de mercado para esse aeroporto até a E72, que é a aeronave que hoje no Brasil é operada pelas urlias aéreas e pela Passareiro, né? são essas duas empresas que hoje dispõem dessa aeronave. O aeroporto também pode receber de aeronaves de um porte um pouco maior, é, mas eventualmente com alguma restrição a operação que nós chamamos de operação full sem qualquer tipo de restrição ela tem como objetivo e como alvo a, a retomada dos voos do ATR-72 que é uma aeronave com cerca de 60 depende da configuração 60, 66 passageiros Secretário, o caso também da Embraer 190 também vai poder operar com algumas restrições não é mesmo? que são sem, é, a aeronave de 100 passageiros quais restrições seriam essas para a Embraer 190? É, o, Embraer, o Embraer 790, ele já, já, a pista já está habilitada para poder operar com essa aeronave. É, quando a gente fala com algumas restrições, a gente fala com restrição de peso dessa aeronave. Essa aeronave ela não vai poder pousar e decolar, geralmente o maior problema no peso é na decolagem. É, totalmente, a gente fala, carregada no seu peso máximo de decolagem. Então geralmente a empresa poderá operar com algumas restrições, algumas limitações da venda de assentos. Eventualmente restringe 5%, 10% da capacidade, né? decola com os tanques um, um pouco mais, não tão cheios e aí essa aeronave pode operar. Lembrando que esse tipo de operação é uma operação que basicamente depende é, de, de mercado, né, de interações com o mercado. Então, na medida que o mercado vai demandando, as companhias aéreas vão tendo interesse em, em fazer o que nós chamamos de upgrade dessas aeronaves. Começa com uma aeronave um pouco menor, mas lembrando, não tão menor assim, porque estamos falando de aeronaves de 60, 70 assentos, 66 assentos. Né? e depois, naturalmente, o próprio mercado vai demandando aeronaves de maior porte, e aí nós temos condição, com essa estrutura atual que nós temos, para operar até a aeronave do, do, do porte de um Embraer 190, é, chegando a cerca de 110 assentos. Lembrando que no processo de concessão, que acontece agora na sexta-feira, é, o novo concessionário que assumir a operação desse aeroporto, ele tem um prazo de cinco anos para fazer uma série de intervenções nesse aeroporto. É, eventualmente até a uma construção de uma nova pista de pouso e decolagem, a depender das exigências. O fato é que o concessionário tem a obrigação, nesse prazo de cinco anos, de entregar esse aeroporto aqui com voos é, por instrumento para aeronaves da categoria 3 Sharp, 3C, que nós chamamos. Tendo como referência, por exemplo, um Boeing 737-700. Né? Então, nesses cinco anos, ele tem que entregar esse aeroporto em condições de operar com esse tipo de aeronave, em voos por instrumento, diurno e noturno, sem qualquer tipo de restrição. Então, é o que eu falo: o que nós estamos fazendo hoje é uma primeira etapa, a entrega de uma primeira etapa de investimentos. É, é, essa, esses investimentos continuam agora com a, o, o contrato de concessão, que vai, nós vamos, vamos ter o um leilão aí agora na sexta-feira. Quem arrematar o aeroporto tem um valor de investimento? Quanto vai ter que investir aqui, já estipulado? Isso. Não, não, o contrato ele não obriga a se fazer os investimentos. O contrato ele é baseado em nível de serviço. Então, quem adquirir esse aeroporto, quem adquirir a concessão desse aeroporto, se compromete com níveis de serviço. E, logicamente, para atender esses níveis de serviço, serão necessárias intervenções físicas no aeroporto. Um exemplo disso é a operação da aeronave categoria 3 Charlie como referência, Boeing 737-700 em operação por instrumento sem restrição. E isso...